desde o dia 22, nós temos, é, temos feito uma série de debates muito importantes, inclusive na perspectiva é, de contribuir para a construção desse plano, né? É, no que tanto a questão de juventude, nós é, fizemos um, já debates em torno da questão do trabalho, é, ontem abordamos sobre a questão do genocídio negro, hoje, especificamente, a ideia de nós... Debatermos é, voltado para a questão da juventude rural. Né? É, inclusive, amanhã continuaremos o, o nosso debate. Enfim, até o dia 27 tem muita discussão né, para a gente poder estar tá, é, acumulando para dentro do NAP de juventude. E não só. né? Tem sido muito bacana o seminário, pois a gente ter, não só tem tido a participação de jovens é, filiados ao PT, mas também de gestores de parlamentares, né, que tem inclusive buscado a partir desse seminário atualizar né, suas informações, né, de como podem intervir nos municípios e também de companheiros é, de outros partidos, companheiros de coletivos parceiros aqui da tanto da fundação e é, também do, do NAP de Juventude. Sem sem muito delonga, hoje é, nossa mesa é uma mesa muito potente, né, com várias mulheres mulheres, é, inclusive jovens, que atuam no, no contexto rural, né, dentro de vários movimentos, e rapidamente aqui eu vou eu vou estar dizendo quem, quem vai estar compondo essa mesa, e aí, é, a partir do processo, do início, né de falas, nós, as, as, as palestrantes, é né, porque o único macho aqui sou eu. A, a, a mesa positivamente mais majoritariamente de companheiros. Então, a gente conta aqui hoje com a presença de Cléria Oliveira, né, que é jovem rural, que é da Bahia, Jaima Lopes, que está aqui representando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, o MST, a companheira Mônica Buffon, né, que está representando, que é a secretária de Juventude da CONTAG, Severino Macedo, que é pedagogia e secretária nacional de juventude, e a companheira Luísa Dúzio, que é economista do coletivo agrário do PT. E aí, é, a ideia de ter interven as intervenções das palestrantes, de 15 minutos cada, e após as intervenções, nós estaremos abrindo para as inscrições para que a gente possa, enfim, a partir das contribuições das facilitadoras, é, da segmento ao debate. Então eu já de pronto eu gostaria de convocar Clécia Oliveira para dar suas considerações e desejar boas vindas ao nosso debate, ao nosso seminário. Boa tarde. É, boa, tarde boa tarde, boa tarde a todas, todos e todas, né? É, eu sou Clécia Silva, Clécia Oliveira, mas muitas pessoas me conhecem como Kel Silva, né? É, de antemão, eu saldo minha ancestralidade pedindo licença aos meus mais velhos e pedindo licença aos meus mais novos né, para fazer minha fala e saldo a mesa na pessoa da Helena Abramo, que é uma referência é, nas pesquisas e nos espaços de debate quando se trata de juventudes. E também a Josivaldo Anjos, né, que é meu guru dentro de vários processos, né, é uma pessoa que é minha referência de luta. E saldo também os meus companheiros do coletivo de Juventudes do MOC e do coletivo do Movimento Negro Revolution Reg, além dos meus companheiros conselheiros de juventudes do, daqui do município de Conceição do Coité é, eu sou, Kel, como eu disse, eu sou Kel, Kel Silva. sou graduada em tecnologia e em agroecologia pela UFRB, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. É, sou membro do, do... sou jovem multiplicadora do VOC, né? Que é um movimento de organização comunitária que existe há mais de 40 anos aqui na Bahia, falando. é um coletivo de... é um movimento de grande referência. E o Revolution Reg, que é um movimento negro, né? que existe aqui na minha cidade, chamada Conceição do Coité, existe há 17 anos e vem trabalhando as questões raciais, principalmente no debate de juventudes periféricas, entendendo é, no, o, o contexto de rural e o contexto de urbano, né? levando em consideração que a, a gente vive no município rural. Né? Eu venho de uma região onde é, a principal fonte de renda né, de, do, do município e de todo o território é o Cisal. Então, o território é conhecido como território de cidadania do, do Cisal, né, por ter como a principal fonte de renda né, a exploração da planta, da agave, que durante muito tempo foi, foi vista, né, trouxe esse discurso sobre uma perspectiva de romantização dessa monocultura né, e em cima de muitas desigualdades. Né? É, é um, um território que tem uma grande concentração fundiária né? e que existe uma elite que a gente considera a elite do sisal e que se forja a partir dessa monocultura e se instala e, e governa politicamente domina toda a economia a partir da exploração. É um território extremamente é, pobre né que tem um IDH muito baixo, e que a gente vem debatendo várias questões, é um território que, que é destacado pela sua forte organização social. E, e para iniciar minha fala, é, honrando né, os movimentos do campo, como a gente sempre inicia nossa, nossos encontros com a mística, eu quero iniciar com a poesia, né, eu sou escritora cordelista, e eu quero iniciar com uma poesia que se chama Sertão Mulher sertanejando como forma de resistência, que é também uma forma de homenagear essa mesa, né? está tão linda é, para esse debate. E ela diz assim, eu sou uma dessas, dessas silvas espalhadas no Brasil que quase ninguém vê, e se vê, finge que nem viu. Ando de sol a sol, querendo algo melhor, mesmo sem acreditar. Sertaneja e ser mulher que parece ser de fé, ser amor e ser amar. Como a caatinga esperta, tenho que me adaptar. Floresço quando há chuva, me recolho quando não há. Minhas raízes são tuberosas, com táticas poderosas habitadas à aridez. Sigo meu caminhar e minha prece ao levantar é que chegue a minha vez. Eu faço do umbuzeiro meu mestre de convivência, ensinando suas fases como é ter paciência. Aprendi com o caruá que sempre há um jeito a dar perante as boicotagens. O mandacaru foi interposto. Me ensinou não ser sombra e nem recosto para quem quer só ter vantagem. Com a catingueira floresci e ajudei quem precisou. Quem teve sua dor no bucho, com minhas folhas curou. Me embelezei com o e, quando quis mudar meu ser, fiz igual a uma jurema. Cresci e fiz madeira grossa. Comigo não há quem possa, pois não sou planta pequena. Se eu já fiz mal a alguém, nunca foi minha intenção. É que, andando pelo mato, aprendi a ser cansanção. Criei técnicas de defesa com essa mãe natureza que me ensina todo dia. E eu não posso reclamar, se precisando ela me dá, sem nenhuma regalia. Eu aprendi a fazer lição em cada canto que andei. Nordestina e mulher forte, disso eu nunca duvidei. Eu fiz do meu coração solo raso de torrão, rico em fertilidade. Mas eu só deixo brotar Planta que faz germinar Respeito, amor e verdade é, Eu assino meus, meus textos né, Fazer um Job como Alma Camponesa né, Quem quiser acompanhar no Instagram é, São alguns dos textos Que trazem uma perspectiva de identidade né, é, Assumindo essa perspectiva De é, jovem rural Camponesa Então é, partindo dessa perspectiva, né, o meu poema traz sobre essas silvas que estão espalhadas e que ninguém vê e que se torna invisível perante a sociedade, né, e que é o que marca também essa história das juventudes rurais no Brasil. né. É, o, o debate de acesso a políticas públicas no Brasil é muito recente, né, de identificação, de, de nos assumirmos... De, de, nos incluirmos dentro da Constituição enquanto sujeitos de direitos e deveres. Já é muito difícil para as juventudes em geral, né? mas quando se trata de juventudes rurais, a situação ainda é mais delicada, né? porque a gente tem um país extremamente que extremamente nos nega a nossa existência né? e estigmatiza a nossa imagem. Eu costumo falar que, é, que a vida que a sociedade aponta para mim é, vários dedos, né, nos, me, me colocando numa situação que eu estou fadada a desistir. E todos os dias eu acordo contrariando essa lógica. Enquanto mulher negra e enquanto jovem rural, enquanto mulher, enquanto negra e enquanto jovem rural, né, são três dedos que nos, que me aponta é, falando que eu, que eu não, não, devo existir. E todos os dias eu contrario essa lógica, né? E, e aí, quando a gente vem para o debate do, do jovem rural, eu costumo falar também, parafraseando a Leila Gonzalez, de né? tornar-se negro, a perspectiva do tornar-se jovem rural, que é essa construção de identidade. Né? Toda a vida existe uma narrativa que o tempo todo nos estigmatiza, nos coloca numa imagem de Jeca Tatu, que não detemos o conhecimento, a gente não sabe falar, a gente não sabe se comportar. A modernidade está muito distante da gente, né? E o tempo todo a gente precisa combater essa narrativa. O tempo todo a gente precisa dizer que existem outras outras imagens, né? Do que é, do que é esse universo das juventudes rurais. E esse tornar-se jovem rural parte dessa contrariação, né? Dessa dessa lógica que nos coloca nessa condição de subalterno nessa condição estigmatizada o tempo todo. E, e é, toda essa lógica me fez pensar né, essa, essa minha trajetória enquanto jovem rural. Eu costumo falar que não foi o racismo que me colocou na luta. Foi toda essa questão enquanto jovem rural. né Quando eu, quando eu saio de uma escola do campo da minha comunidade, onde todo mundo me aceita, onde todo mundo entende o meu jeito, e eu me transfiro para uma, uma escola urbana e chego lá e me deparo com o preconceito, com as pessoas me excluindo, com as pessoas dizendo como eu devo me comportar, como eu devo me vestir, o que eu devo falar. E foi dentro dessa violência em que eu me vi na posição de lutar. Então, o, o coletivo municipal de indivíduos rurais, representado inclusive por da que está aí acompanhando, ela, ele me coloca nessa condição né, de sujeito político, do tornar-se jovem rural, para pensar também esses espaços. E aí é impossível a gente não pensar é, quais são as possibilidades para a gente pensar a inclusão desse sujeito, sem, a gente, sem eu pensar na minha trajetória, né? sem pensar nesse, nessa história de várias violências dentro desse processo. E a galera que está aí e é, que me conhece é, também dialoga com essa realidade. né uma, uma, Alguém do campo, alguém do Nordeste, que vive no semiárido, que viveu o processo de transição do acesso a cisterno, do acesso à água, do acesso à energia, que carregou muitas vezes lata d'água na cabeça e que andou 4, 5 quilômetros para estudar numa escola aqui, quando chegava lá, dizia como você deveria se comportar e quem você deveria ser. Então, são violências que, que todos os jovens rurais, aos poucos, vão passando, né? sempre nos atravessam. E é impossível a gente não pensar as políticas públicas sem dialogar com essa perspectiva. Minha monografia, é, recentemente, foi trabalhar essa discussão das juventudes rurais, né, os desafios e possibilidades dessa juventude do campo ligado ao território do Cisal. E aí eu trago como, como minha referência a, a, a Elisa Guaraná, né, que, que trouxe um debate tra, traz debates muito importantes para a gente discutir as juventudes rurais. E ela é minha referência desses aspectos. Quando a gente vem, vem discutir isso, vem dialogar com os jovens desde da minha, minha pesquisa eu trabalhei com mais de mil jovens né? levando em consideração é, questionários, rodas de conversas entrevistas e todos eles falavam de, desse processo né? de desvalorização simbólica é, do seu ser do seu universo né? e aí dentro, dentro das propostas dentro das discussões outra coisa que sempre é, atravessavam as falas é principalmente a desvalorização profissional do ser jovem, que aí permeia as questões para além do rural, né? E aí, Josivaldo, ele ele faz uma reflexão dentro dentro da pesquisa dele sobre uma migração intralocal, que é a necessidade de nós jovens é, migrar para uma idade mais adulta para ser inclusos dentro dos espaços. E nas juventudes rurais, isso é muito forte. Porque a gente acaba se tornando adulto muito cedo para dar conta dos afazeres da roça. A gente se torna adulto muito cedo, porque às vezes a própria relação do campo nos obriga a casar, e principalmente nós mulheres, né? A gente se torna adulto muito cedo em vários processos. E, e aí entra essa questão da desvalorização profissional, né? Eu sou uma mulher, jovem, graduada, escritora, produtora cultural, mas onde isso vai aparecer dentro né, dos aspectos? Como é que isso aparece? Ou sempre aparece essa imagem de jovem rural estigmatizada, ligada à obra, ao agropecuário, ou essa imagem de, do, do próprio Jeca Tatu? Né, são construções narrativas, e aí eu trago essas provocações para a gente pensar né, que tipo de políticas públicas a gente quer que tipo de construção, que tipo de projeto a gente quer construir para incluir essas juventudes rurais. né A gente teve vários avanços durante o governo do PT, é, a, a, a reestruturação do PRONERA, né? eu sou egressa do PRONERA e eu sei a importância do programa na, na vida, eu sei da importância do programa na vida de outros jovens, né aqui no caso da Bahia Jovens, é, moradores de fundo de pasto, que vem sofrendo vários processos, jovens indígenas, jovens quilombolas. Então, a gente sabe da importância. É, é, e aí é um ponto-chave né, pensar essa educação a partir... É, de, a, a educação superior a partir de, desse instrumento muito importante que é o Prunera. Né? A gente precisa resgatar, levando em consideração que o atual governo né, praticamente anulou essa política. A gente vem trazendo várias discussões. Como é que a gente... É, é, o que é que a gente faz com, com o programa, né? A gente sabe o desmonte que foi em vários aspectos e o Ploneiro é, acabou indo junto, né? Como é que a gente é, traz esse, esse debate, né? E aí, dentro do aspecto da educação, a gente precisa pensar a educação do campo como debate essencial dentro desses eixos, né? Mas aí a gente precisa avançar dentro do debate da educação do campo. A gente já garantiu que se tornasse lei, a gente já garantiu que, que, que existisse a formação de vários cursos ligados à educação do campo, mas a gente precisa garantir que esses profissionais que foram formados ao longo do tempo, eles precisam ser reconhe serem reconhecidos e atuem também dentro das suas respectivas áreas. A gente precisa de concursos públicos para que esses jovens que, que passaram pelo processo do Proner, que passassem, passaram pelos cursos de educação do campo, eles possam atuar para, para que de fato a educação do campo ela seja efetuada. A gente precisa garantir que as escolas do campo ela não sejam fechadas é, e que, que que de fato, né, é, entendendo que toda vez que uma escola do campo é fechada também se fecha a porta de políticas públicas para aquela comunidade, né. E aí, eh, eu queria trazer, recentemente, a gente fez, ano passado, a gente fez um processo, eh, levando em consideração as eleições municipais, as eleições municipais, a gente escreveu uma carta. Passamos por três processos de formações, jovens, de três instituições, de uma EFA, a Escola Família Agrícola, de Monte Santo, os jovens do MOC e os jovens do SASOP, são instituições que andam atendendo aqui, é a gente uma carta política para os políticos na eleição municipal que tratam sobre quais as políticas públicas que as juventudes rurais querem de fato que aconteça. E aí um debate muito importante é o acesso à internet, que a gente precisa garantir, levando em consideração esse contexto remoto, jovens rurais vem sofrendo com esse processo, né? como é que a gente consegue estudar, sendo que a gente não tem uma um escola de qualidade. É, a carta tem, tem no, na, na, nas páginas das instituições, tanto do MOC, quanto da EFASE, quanto do Sazol, que tem da DH Suíça. Tem um link muito dis disponível para que todo mundo possa baixar. E é um pouco disso, assim, de fazer provocações, né? É, não vai dar para ler a carta, porque eu também que vai ser mais. Mas é, é importante que a gente, que a gente escute essa juventude, que o tempo todo foi silenciada. É importante que a gente que as juventudes rurais tenha um espaço onde possa trazer suas narrativas, porque são muitas opressões, são muitos silenciamentos e às vezes não dá conta a alguns trabalhos. E é isso, gente. É... Meu tempo já está meio que acabando, mas dentro dos processos a gente vai discutindo, né? Meu contato também está disponível para a gente ir conversando. É... Agradecer pelo espaço, agradecer pela oportunidade. Muito nervosa por estar junto com pessoas como Severino e Maceiro, né? e que é uma, uma referência para mim. E fazer a abertura do, do seminário, estar um pouco nervosa nisso, e agradecer mesmo. Passa a bola aí para o pessoal. Obrigado, Clécia, pelas contribuições. E muito uma fala muito potente, porque tem muita relação da de como as políticas públicas elas é, incibiram e de como a gente, inclusive, precisa elaborar outras para dar até esse processo de continuidade. De continuidade né? É, e uma coisa que tem muita relação com o nosso plano é que lá é, trata, na questão do, da juventude rural, sobre ampliação, né, da, do, inclusive, da ampliação das escolas e também da implementação dos projetos tocha, né? E isso perpassa muito pela questão da garantia dos concursos para é, as led né? eu, eu venho de uma led né, aqui na, na UFESA do Rio Grande do Norte e também estou aguardando essas oportunidades né, que surgem. E aí, é, eu já dando seguimento ao nosso seminário, agradecendo muito a classe pelas contribuições. Eu, eu não sei se Jair, ela está com a Eterra Toque, que ela tem até me falado no privado, que tá com dificuldade. Eu eu tô no salário. Eu não tô conseguindo ver. Já, você tá aí, Jailma. Tá, tá, tá para você? Eu tô ouvindo, tô ouvindo bem. Tá, eu vou só ligar a câmera para me apresentar, mas se qualquer coisa eu falhar, vocês falam que eu entrei aqui pelo celular, pelos Tranquilo, dados, né? Fica à vontade. Então, companheiros e companheiros, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite. E também parabenizar pelo, pelo espaço, né? pois muito embora a gente esteja vivendo um momento de aprofundamento, de ruptura total das políticas públicas, né? os períodos de crise, além de serem períodos de enfrentar resistência, também são períodos de conspirar, de construir processos para a gente estar tá preparado para os momentos de enfrentamento, né? inclusive para reconciliar vínculos a partir de um projeto. Então, é, sempre gosto de começar com a poesia, e tem uma poesia que diz o seguinte, já nos feriram o rosto, já nos machucaram a alma, já nos abriram o peito com a lança da violência, já nos tentaram nos roubar os sonhos, as utopias e as alegrias, já tentaram nos fazer esquecer as lutas, as vitórias, os mártires e também as derrotas. Já tentaram nos roubar o companheirismo, a indignação, a realidade e a lealdade. Já tentaram nos roubar a memória, apagar nossos passos e esconder a nossa história. Mas somos filhos e filhas da esperanças, herdeiros das lutas e das resistências, da beleza e da amizade. Então gritemos juntos, passamos ouvir. Passamos a ouvir nossas vozes nas praças, nas estradas, nos viadutos e tribunais, anunciando um novo tempo, que se faz urgente. Sim, gritemos todos, gritemos todas, pois somos companheiros, companheiras, lutadores e lutadores, e construtores de sonhos e utopias, de esperanças e alegrias. Somos filhos e filhas da esperança, que levante de fúria, cumprir cercas do latifúndio e, labre, e abre o horizonte da nossa história que se avizinha. Somos filhos e filhas da esperança, pois quando os muitos tombam, outros tantos já se levantam e empunham a bandeira dos sonhos e da ternura, da indignação e da rebeldia. Somos filhos e filhas da esperança, da esperança que não perece jamais. Então, camaradas... É... Acho primeiro saudar a Clécia, a companheira Severine, Luísa e a Mônica, é, por estar nesse espaço aí compartilhando experiências e eu resolvi fazer um recorte é, para esse momento agora, tentando reconstituir os desafios que estão colocados para a juventude, inclusive para a gente ter a oportunidade de pensar e construir políticas públicas concretas para esse tempo e para sujeitos desse tempo. E aí, para começar, eu queria também dizer que a gente, né, desde do, as organizações do campo, né, do campo unitário, a Mônica da, da CONTAG, que também acompanhou no último período, nós, no ano passado, aí, no início da pandemia, nós também é, fizemos aí, um processo de discutir né, políticas públicas, né, chegamos a construir aí no marco do, da, da, das discussões que haviam em torno da lei Assis de Carvalho, né, a lei emergencial para a agricultura familiar e camponesa, a gente chegou a construir uma plataforma de lutas da juventude camponesa, né, que pretendia é, ter um plano emergencial né, de retomada do desenvolvimento do campo tendo como foco a juventude. Né? Depois a gente também pode compartilhar. E aí eu resolvi pensar esse momento aqui partindo de três é, três partes. né? Primeiro, a gente passar um pouco aí sobre algumas considerações gerais né? sobre o que é pensar a juventude né? e a juventude do campo, das águas, das florestas, né? e a juventude do campo na sua diversidade, para pensar políticas públicas desse tempo no um segundo momento, passar por alguns desafios conjunturais, né, porque, muito embora a gente é, esteja pensando é, na retomada, né, em pensar a reconstrução do país, a gente tem uma conjuntura concreta que não está dada e que é preciso enfrentar para recol recolocar um projeto de desenvolvimento nacional, né, não está... É, para amanhã, não está para o próximo ano, isso muito dado como horizonte, né? A gente está vivendo um momento de ruptura total de, de qualquer horizonte de políticas públicas. Então, vou passar por alguns desafios conjunturais e, por fim, alguns apontamentos do que a gente vem desenhando sobre concepção de política pública, né? de plano de desenvolvimento nacional e de retomada dessa reconstrução que está colocado como desafio da juventude e do conjunto da, do povo brasileiro. Então, primeiro, é dizer que a gente já tem um acúmulo, né, de, de políticas públicas que é resultado aí de um longo processo em que a juventude, né, especialmente aí na América Latina e em vários continentes, a partir da década de 60, né, se torna um sujeito muito importante das lutas populares na América Latina, no Brasil, nos processos né, de na África nos processos de, de desenvolvimento né, das lutas populares e que junto com as mulheres com os negros negros e negros os povos os povos indígenas que proto, protagonizaram diversas lutas né, que desdobraram em processos organizativos e lutas por direitos né? e no Brasil né, especialmente aí na década de 70 80 aí que a gente aí é, construímos muitas lutas, né, que em grande parte foi protagonizada pela juventude é, e com a própria promulgação da Constituição de 1988 e paralela a isso um, um período, né, conjuntural, né, de aprofundamento de uma crise, né, do resultado, né, do modo de industrialização daquele tempo das décadas anteriores aguçaram contradições, né? Como a gente pode fazer esse paralelo com o tempo que a gente está vivendo, que fez emergir uma classe trabalhadora que foi protagonista de lutas populares, que uniu pautas por melhores condições de vida, pela luta pela terra, por direitos, né, contra o preço dos alimentos, pela contracaristia, né, e pela soberania nacional, né? Pautas que são paralelamente ao nosso tempo histórico, estão muito atuais né, e na ordem do dia. E essas lutas né, e essa, esses processos organizativos eles foram sistematizados né, a partir de experiências locais, experiências nacionais, que décadas depois, eles construíram base para a construção de políticas públicas, né, nos governos Lula e Dilma, especialmente que se seria no projeto também né, de desenvolvimento nacional daquele momento histórico. No entanto, a gente né, viveu aí esse período de políticas públicas, né, que tem como base esse processo de organização popular que nos antecedeu, por isso que é bom a gente demarcar bastante isso, porque as políticas públicas que nós vamos projetar para o próximo período é necessariamente reflexo dos nossos processos organizativos e de lutas que nós fomos capazes de fazer nesse dado momento. As políticas públicas dos governos Lula, Dilma e as anteriores, elas foram resultado desse processo de desenvolvimento né, das lutas populares, que deu base a essas políticas públicas. E o que nós queremos projetar com política pública, necessariamente vai passar pelos marcos das lutas, dos processos organizativos que nós fomos capazes de fazer nesse tempo e que foram interrompidos, né, interrompidos esses vários processos, né, por um golpe, mas também pelo uma crise do modo de desenvolvimento capitalista, né, que nos colocou uma grande crise política, uma grande crise social, uma crise ambiental, né, e uma crise sanitária aprofundada aí com essa crise internacional aí do da pandemia que nós estamos vivendo. Então, dessa forma, né, e aí já vou para os desafios conjunturais, e Florentino não está dizendo o tempo, é, e dado esse processo de interrupção, é, pensar as políticas públicas é, é pensar um tempo atravessado por essa grande crise estrutural. que inclusive, a concepção de Estado né, e a retomada de um Estado é, para o desenvolvimento nacional ele tem que ser capaz de enfrentar é esse essa, essa, esse momento de crise generalizado que nós estamos vivendo. Né? Não dá para pensar só que o que a gente formular num no, né, no, no belo programa lindo e maravilhoso, ele não vai ter que confrontar esse cenário que nós estamos diante, diante disso. né E para o campo, né, existe um, uma necessidade que é urgente, que é de fazer o enfrentamento ao modelo de desenvolvimento do agronegócio, da mineração e do hidronegócio, que também, né, é um dos fatores da crise estrutural, né, do modo agroexportador, que é a principal base, né, de desenvolvimento econômico do, do nosso país. Então, dado isso, né, e a necessidade urgente de a gente derrotar esse período, né, e abrir um, um processo de retomada de, de um plano de desenvolvimento nacional, como é o, a questão geradora aqui, e as políticas públicas para a juventude, né? e aí eu vou já encerrar fazendo alguns apontamentos sobre o que nós temos discutido no âmbito das organizações da juventude do campo, na Via Campesina e no próximo no próprio MST. Primeiro, é, pensar políticas públicas né, com um plano de desenvolvimento nacional exige que a gente retome a concepção de políticas públicas necessariamente vinculado e vinculada, né, a um processo em que o povo construa o poder popular. Né? A gente precisa pensar política pública, sobretudo para essa nova geração que está colocada, que é atravessada por todas essas crises, é, necessariamente tem que estar vinculada a um processo de construção do poder popular. Segundo, quando a gente pensa... Em, desenvol... em políticas públicas para a juventude do campo, né? Primeiro nós temos discutido que é necessário a gente superar essa né, divisão né, entre juventude do campo e juventude da cidade, uma vez que, né? O, a, o desenvolvimento do campo e da cidade né, estão cada vez mais interligados, né? E que necessariamente, né? O, o desenvolvimento do campo, né? Pensar um, um modelo socioeconômico econômico o campo perpassa por pensar o desenvolvimento da cidade, né? Pensar a cidade. E aí a gente tem dito no MST especialmente que a reforma agrária popular, ela não é só uma uma necessidade dos camponeses, né? Mas ela também é uma uma luta do conjunto da classe trabalhadora. Então, pr primeiro elemento, a gente superar essa segmentação, né, entre campo e cidade. É, terceiro, nós precisamos é pensar políticas públicas para os camponeses, é, para a juventude especialmente, pensando como projeta uma nova geração de camponeses, que possa pensar o campo né, a partir do trabalho e da renda, mas a, é, pensando esses sujeitos como construtores de um modelo tecnológico, né, que a gente, para nós é agroecologia, agroindustrial, que associa educação, tecnologia, arte, cultura comunicação e por fim é, a defesa é, do território, né? E o, e o enfrentamento à questão ambiental. Então, dos apontamentos que estão colocados que nós temos discutido. Então, para nós, um, políticas públicas para a juventude camponesa necessariamente perpassa por esses elementos. E aí eu vou socializar aqui com o Florentino para colocar para vocês. É, o que a gente tem, chegou uma formulação aí de políticas públicas, né, de um plano emergencial para a juventude camponesa, que é o que a gente tem chamado da nossa plataforma de luta. E com isso concluo. Espero que tenha dado para ouvir bem. Quarentena. Show, Jarima. Sim, sim, perfeitamente. E ainda você ainda tinha, tem um, tem, tem um minuto ainda, ainda foi bem antes. Ai, meu Deus, espera aí. Vocês estão me ouvindo? Eu tenho dado uma leve caída. Sim, sim, sim. É, e aí o, o, Eu tinha dado uma leve caída no, no na, uma conversa útil e, e eu peguei a, o chat aqui até para fazer uma citação aqui dos dos estados. Quem puder ir se manifestando de novo. Quem, eu vi que tem gente aqui da, de, do Rio Grande do Norte, tem o pessoal de Macau. Pronto, foi até onde é que eu consegui pegar. Mas estou vendo que tem gente de Mauá que participou ontem também. Enfim, está bem diversificado, mas quem puder ir se manifestando aí no chat, eu vou, eventualmente, vou estar, pelo menos, citando aqui para fazer o registro, né, que é, e agradecer a Jair pelas contribuições, muito salutar é, da gente, inclusive, já estar tá aqui apontando esses desafios, né, porque o seminário, inclusive, tem essa perspectiva de, a partir das contribuições aqui, nós... É, conseguir acumular e, e apontar não só um documento bonitinho, mas também de estratégias e ações efetivas, né? E aí nessa perspectiva eu, eu gostaria de já de convocar aqui a companheira Mônica Buffon, né, que é da Secretaria de Juventude da CONTAG, para dar suas contribuições e é, e passar a fala para para ela agora, Mônica. Olá, juventude que ousa lutar, constrói o poder popular. E é assim que nós iniciamos né, a nossa tarde com esse belíssimo seminário. Quero desejar uma boa tarde a todos e todas. Primeiro, parabenizar pelo seminário tão importante nesse momento né, que nós estamos vivenciando no nosso país com tanto desmonte das políticas públicas em especial para nossa juventude rural. Nossos direitos sendo... É, extintos aí, acabados por esse desgoverno e um seminário tão importante como está acontecendo essa semana. Então, quero parabenizar muito. É, eu me chamo Mônica Buffon, eu sou uma jovem agricultora familiar, sou produtora de café lá do Estado do Espírito Santo, uma pequena propriedade, tá, gente? Porque às vezes a gente fala produtora de café, acho que é de uma grande propriedade, mas uma pequena propriedade, sou agricultora familiar, sou casada, sou filha de agricultores, Estou hoje na CONTAG como secretária nacional da Juventude Rural. Também estou como presidenta do Comitê Mundial de Jovens da UITA. Sou educadora popular pela Enfoque, que é a escola de formação aqui da CONTAG. E também sou militante do PT, né? sou filiada ao PT, ao Partido dos Trabalhadores lá do meu município de Castelo, no estado do Espírito Santo. Estou cursando agora gestão pública, mais um pouquinho aí para a gente poder estar tá atuando cada vez mais aí na nossa militância. Quero de uma forma muito especial cumprimentar também os nossos colaboradores aqui, Severine, Luísa, a Jailma e Clésia, Clécia né, e o companheiro Florentino que está aqui na nossa moderação. Agradecer por esse convite, agradecer muito a Luísa que me convidou para estar aqui com vocês e cumprimentar a todos e todas que estão aqui, dizer que é uma satisfação muito grande poder estar nessa tarde, né, a gente junto dialogando é muito importante. E para falar de juventude, né, falar de juventude num contexto geral já é muito desafiador. Na verdade, ser jovem é um desafio muito grande nesse país que nós estamos vivendo, né? Ser jovem no Brasil hoje já é um ato revolucionário, né? Porque com tanto desmonte, com tanto ataque da forma que a gente é visto muitas vezes, é muito desafiador. E quando a gente vem dizendo sobre juventude rural, ainda é mais desafiador. né? E aí, assim, não é dizer porque a juventude rural ou uma juventude que mora nas favelas é mais desafiador, porque são coitadinhos, não. Porque são mais desafios para estar tá chegando às políticas públicas, para estar tá chegando às condições e para nós também termos a esse acesso. né? Porque muitas vezes, ainda quando tínhamos um governo que trabalhava políticas públicas, a gente não tinha esse conhecimento, muitas vezes, de quais que eram os nossos direitos. Então, isso, quando a gente fala de uma juventude que está no espaço rural, ou de uma juventude que está na favela, no né, num espaço, uma pequena cidade, é mais desafiador por isso. E aí, eu me identifiquei muito na fala da Clécia, quando ela diz né, que os jovens rurais, eles casam muito cedo, e muitas vezes... A gente não tem tanto acesso, porque não é que o casamento é uma prisão, mas porque quando você casa, o casamento ele passa a ser... Né, o jovem ele passa a ter outros compromissos, muitas vezes. Né? E, às vezes, aquela informação, né, aquela política, aquela, aquela condição de militância também para esses espaços, ele fica um pouco mais reduzido em alguns casos. E aí a minha realidade é um pouco nesse sentido também. Eu me casei muito jovem, me casei com 18 anos de idade no interior... É, não tive muitas oportunidades de estudar e também assim, de acesso às políticas públicas eu tive mais o Pronaf, porque a gente tinha necessidade de ter, de ter recurso naquela época para poder estar tá plantando, para poder estar tá fazendo as coisas, mas foram muitas noites, muitas manhãs que a gente levantava 5 horas da manhã, ou saía de casa 5 horas da manhã, levantava 3 horas da manhã para a gente poder trabalhar 50 reais o dia. Então, uma jovem com 18 anos, nessa perspectiva, a gente não conseguia nem se ver como jovem no campo. Né? A gente não conseguia enxergar que a gente ia ter condições para poder estar tá desenvolvendo, tendo uma família, tendo condições, muito menos de estudar. Como que eu ia ter tempo de estudar? Então, eu não consegui naquele momento, mas hoje estou tá, conseguindo estudar. Então, hoje tenho nessa oportunidade, além de reconhecer o que é um jovem rural, ter essa valorização, de um jovem rural, de compreender, isso veio muito também depois do casamento, até antes eu também não tinha muito essa compreensão do que, que era, porque a gente era visto como capial da roça, né? quando a gente ia para a escola, quando eu fui para o meu ensino médio, que eu fiz ainda o primeiro ano, eu era vista como a capial da roça, então isso desestimulava muito a gente, então isso me fez... Que eu casasse ainda muito jovem, né? Mas não me arrependo hoje, além de conhecer, de saber toda essa vivência, ainda posso estar aqui nesse espaço lutando, né, para o reconhecimento de muitos jovens, para o empoderamento de muitos jovens e poder tentar transmitir isso o valor, né, que tem um jovem do campo e a necessidade que nós também temos enquanto jovens rurais de ser reconhecido, de ser valorizado independente do espaço que a gente esteja e hoje aqui com um tema muito importante né como inserir a juventude rural no modelo de desenvolvimento nacional garantindo os direitos então é um desafio também para nós enquanto liderança para nós que estamos aqui para a gente poder dialogar e aí esse tema ele estava e a Luísa depois pode falar muito bem muito bem incluído como trabalhar esse, como garantir os direitos da juventude para um desenvolvimento nacional? Ele estava todo, todo pautado, principalmente dentro do nosso Plano Nacional da Juventude e Sucessão Rural, porque foi um plano construído pelas mãos de milhares de jovens né, que, que fazem parte dos movimentos. E aí, infelizmente, ele foi extinto pelo presidente, né, esse despresidente que a gente tem aí, pelo decreto 10.473, que foi no dia 24 de agosto de 2020. Então, no ano passado, né, Luísa, nas surdinas aí, onde foi extinto mais de 300 outros é, planos, né, é, por essa decisão do governo, a gente ficou sabendo depois de toda essa situação que, infelizmente, né, o plano ele trazia principalmente cinco eixos que trazia é, a inclusão né, para garantia da sucessão rural e o desenvolvimento da juventude no campo, que era terra e território, trabalho e renda, educação do campo, qualidade de vida, participação, comunicação e democracia. Então, a gente tinha um plano que ele trazia. E, quando teve o golpe, esse plano ele foi engavetado, o que, infelizmente, a gente não conseguiu, porque foi logo ali, no ano de 2015... Né, no início do ano de 2016. Então, a gente não consegue é, trazer essas principais políticas que a gente valorizava a permanência dos jovens do campo. Então, esses cinco eixos ela, eles eram muito importante para todo o desenvolvimento né, da juventude, é, de todos que fazem parte de todas as organizações, que é a juventude rural, independente de sexo, de cor, de raça, de organização que faz parte, mas que envolvia todo o conjunto da juventude rural. E nesse contexto, quando a gente traz a questão do acesso à terra, o trabalho e renda, é, o acesso à educação do campo, o acesso à internet e à tecnologia ainda são muito mais fortes para a permanência da juventude no campo. Por que, que a gente traz o acesso à terra? É porque se a gente não tiver um acesso à terra, o jovem não vai conseguir produzir e ter sua renda. Então, é muito importante né, que a gente coloque aqui na nossa pauta que nós precisamos continuar lutando por um acesso à terra com dignidade, né? no que se diz respeito também à questão da educação do campo. O jovem precisa estudar nas escolas do campo e que falem a língua né, do que, que se trata ali no campo. Não é simplesmente ter uma escola no campo, mas não do campo. Então, nós citamos muito isso. Né, muitas vezes Eu estudei numa escola no campo, mas que não dizia das coisas do campo. Então, assim é, é, a gente precisa saber isso, a gente precisa conhecer e ter a nossa identidade na educação. E, infelizmente, muitas vezes os jovens precisam sair né, e ir para a cidade para poder estudar hoje até o próprio ensino fundamental. Então, isso está sendo um desgaste muito grande né, para as nossas crianças, para a nossa juventude no que tange também das próprias universidades. Nós precisamos trazer a inclusão dos jovens, assim como a gente tinha o Pronera, né, os cursos de licenciatura em educação do campo, que ainda existem, vamos colocar assim, mas ainda com tantos desafios para o jovem do campo poder acessar. Então, nós precisamos continuar essas pautas. Claro que a gente tem feito grandes debates, mas, infelizmente, com esse governo que a gente tem hoje, a gente sabe os desafios que nós temos, mas nós não podemos deixar de pautar. Né, porque é uma necessidade nossa, é uma condição que nós, enquanto precisamos, para que a juventude possa se ver e poder permanecer. E nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né, ficou ainda muito pior, porque a gente sabe que a educação está sendo por via remota, né, e quando se trata de um jovem do campo, o acesso à internet ele é muito pequeno. Então, assim, o Censo Agropecuário 2017, ele mostra para nós que 71,8% dos estabelecimentos rurais não têm acesso à internet, seja 3.604 milhões de propriedade, onde é muito difícil ter esse acesso. Então, 30% aí da, das nossas propriedades têm acesso à internet, ainda com muita dificuldade, porque nem todo mundo tem um telefone, né, que pode estar... Tá é, estudando, ou que tem um computador para poder estudar, então ainda tem esses grandes desafios e a gente percebeu agora isso muito fortemente na questão do Enem aonde nós lutamos muito fortemente para que o Enem não pudesse não, se, não, fosse, é, não tivesse acontecido, ele foi prorrogado ele aconteceu, mas aí a gente quer ver agora a situação dos nossos jovens rurais nesse próximo momento dentro do Enem, como é que fica né? a inclusão da juventude rural nesse processo então, para a gente é muito desafiador é, essas condições. E essa falta do estudo, do acesso à internet, né, da, da, da, do acompanhamento da juventude rural também, nesse, momento, nesse mundo tecnológico e globalizado que nós estamos, ele vem né, fazendo com que o jovem saia do campo, tendo a exclusão né, de nós. Eu mesmo hoje tenho minha casa lá na roça, lá na minha propriedade rural, e eu não posso ficar lá porque lá em casa não tem internet. Então, eu tenho que ficar em Brasília para poder trabalhar, para poder estudar. Nesse momento de pandemia, que eu poderia estar lá junto com a minha família e tudo mais. Eu não posso estar lá. Eu tenho que ficar aqui sozinha porque eu não tenho acesso à internet. Então, isso é uma condição hoje. Eu sou uma jovem né que tem que ficar longe de todo mundo. E aí, eu quero aqui, para mim, poder também tentar ir finalizando, reforçar o que a Jaima trouxe, né, sobre a proposta que nós fizemos da Juventude do Campo Unitário né, da nossa plataforma é, seria muito importante aí a gente não vou citar aqui todos os pontos também né, a Jailma já colocou muito bem então reforçar que nós trabalhamos fortemente no ano passado infelizmente né, com esse governo a gente não tem conseguido negociar tantas coisas e todas essas questões é muito fundamental né, para que a gente possa ter um desenvolvimento no campo com qualidade de vida, porque também não adianta o jovem ficar no campo e não ter qualidade de vida, não poder estudar, não poder ter acesso à internet, a se divertir, a ter esporte, cultura, lazer. Né? Então, é, é, não é amarrar ele lá, não é prender ele lá. E aí, outro ponto que eu quero trazer aqui muito fortemente é a participação da juventude nos espaços políticos. Né? Hoje a gente vê como que precisa a juventude também estar nesses espaços. Né, para que a gente possa fortalecer essa consciência de classe. Nós vimos aqui agora recentemente nas eleições de, de, do, do Bolsonaro, vou colocar assim, quanto que também os jovens do campo, infelizmente, também se voltou a votar em Bolsonaro. Então, nós precisamos dessa inclusão da juventude nos espaços, tanto seja no movimento sindical, social, espaço de participação social, política partidária, para que a gente possa criar essa consciência de classe e que a juventude possa ajudar dentro do grupo familiar. Então, eu acredito que é, é formação para a juventude rural nesse quesito, a gente precisa tentar investir. E aí, assim, não deixar de ressaltar aqui também a importância que, enquanto jovens, nós tivemos nesse processo da pandemia. Né? Nós conseguimos, apesar de todos os desafios, ganhar as redes sociais, fazer... É, a nossa militância digital, como eu costumo dizer, colocando as nossas pautas em evidência, né? mesmo que o governo não tenha nos atendido, mesmo com todos os retrocessos, mesmo que a gente talvez não esteja conseguindo chegar aquele jovem lá da comunidade de Jabuticabeira, onde tem a minha casa. Mas que nós estamos, enquanto liderança, fazendo um grande papel para poder deixar a pauta da juventude em evidência, para que a juventude possa permanecer no campo. Nós fizemos o primeiro festival da juventude rural conectada que é da Juventude Rural da Contag, e esse festival seria o quarto festival presencial, acredito que alguns de vocês conseguiram participar, a gente transformou em virtual, fizemos aí uma pauta também da juventude, estamos tentando agora nesse momento, né, é tão difícil aí com os nossos deputados também trabalhar essa inserção e essa valorização da juventude. Nós precisamos também olhar muito para a questão da saúde mental da juventude nesse momento, né, a juventude que tem um gás, que tem um ânimo para estar tá agitada a todo momento, para estar tá se deslocando, para estar tá saindo. E aí quando a gente fala dos desafios da juventude rural, é esse um grande desafio, porque a falta de internet também causa isso, esse isolamento. E a juventude acaba ficando também com a saúde mental aí bem abalada, não podendo estudar, não podendo sair, não podendo conversar com os amigos então tudo isso então o que a gente traz aqui né para a gente poder estar tá trabalhando e dialogando são alguns pontos espero ter contribuído estou gostando muito desse momento agradeço muito né por estar aqui estou muito feliz tá beijão Luísa e dizer que Juventude Rural a hora é agora né nós somos jovens vamos permanecer firme essa é a nossa luta a hora é agora muito obrigado Mônica pelas contribuições Aumentar a hora é agora e vamos para cima, porque acredito só, só iremos, inclusive, conseguir avançar nas políticas públicas voltadas para a juventude, até mesmo no, no que tange a questão da reforma agrária só para fora o Bolsonaro. Na né? assim, realidade, desde desse governo, a gente ainda não viu nenhum quilômetro de terra ser de fato distribuída é, diante da reforma agrária. Né? Como eles têm travado todo esse processo, mas é muita luta que, que a gente deve seguir. E aí agora, eu queria convidar a companheira Severine para fazer as suas considerações. Ela, você já está ok com a sua apresentação, Severini? Vou colocar ela aqui, vocês me dizem se está aparecendo. Tá bom. Você me chamou bem na hora que eu fui pegar uma fruta para comer, hein? Vixe! Não, vou... brincadeira, gente. Brincadeira. Estava ouvindo vocês aqui comendo uma maçã. Vamos ver se vai abrir aqui. Abriu? Está iniciando aqui, o compartilhamento. Deu certo? Tá, tá rodando ainda. É, tá rodando. Florentino, eu queria pedir para você, é, quando faltar cinco minutos para você falar no microfone, como eu vou estar na apresentação, pode ser que eu não veja no chat? Tudo e, bem, eu aviso, eu aviso. Eu sou um pouco prolixa, então é importante você me cortar mesmo. É, bom, que queria agradecer mais uma vez o convite do NAB para estar aqui com vocês, estive na abertura e está aqui discutindo juventude rural, meu tema né, de vida, de história da minha... Na minha origem, me deixa muito feliz ouvir as meninas, ouvir Florentina, ouvir a Clécia, é, ouvir a Mônica e a Jailma foi incrível. E eu pedi para falar depois delas, porque pela primeira vez num espaço que não é, é seminário acadêmico ou de, de espaço da universidade, eu, eu, eu pretendo apresentar a minha pesquisa de mestrado. E eu resolvi fazer isso aqui e falar depois das meninas para tentar fazer um paralelo entre as opiniões das juventudes organizadas que estão falando hoje aqui e um pouco do que eu captei no meu estudo de mestrado, na Média de Ação de Mestrado, é, estudando as resoluções das Conferências Nacionais de Juventude e também do primeiro Seminário Nacional de Juventude Rural. Como esse nosso seminário aqui é focado, no, pelo menos a pergunta geradora né que vocês mandaram para a gente, para ajudar a incentivar a discussão, né, a relação da juventude com o debate de desenvolvimento, que questões são importantes e políticas públicas tentam, pensando né? a transformação do Brasil, eu achei importante trazer um pouco dessa, desse início dessa pauta, é, é, que motivou os nossos jovens rurais organizados a pautar com tanta qualidade os espaços das políticas públicas. Então, para fazer inclusive uma relação, se a gente continua atual com o que foram as pautas lá de 2008, 2011, 2015, né? ou se a gente já conseguiu, de fato, trazer questões novas para a arena, e eu acho que esse movimento de alimentação de pautas novas e pautas atuais está é, é, muito claro pela fala das meninas, esse movimento que a gente captou também nas conferências nacionais. Então, o nosso eu vou aqui trazer né, os resultados dessa pesquisa é, e também tentar fazer um pouco de relação com essa pauta que vocês desafiaram a gente a pensar junto aqui. dizer que Foi incrível ouvir né, as organizações que estavam aqui e mandar um beijo bem especial para para Elisa Guaraná, que coordenou essa pauta de juventude rural dentro da SNJ, quando eu fui secretária nacional, e também fez parte da minha banca de mestrado, deu várias sugestões aí, contribuições né, para, para essa pesquisa. Estou tentando passar aqui, não estou conseguindo. Travou. Travou para vocês também? Agora sim. É, bom, por que eu resolvi né, discutir na minha pesquisa a, a, essa, as demandas da juventude rural para educação e educação do campo nas conferências? Né? Primeiro, pela necessidade de refletir as demandas é, da juventude no ciclo das políticas públicas, muito por uma avaliação que foi surgindo nas, nas pesquisas de que as demandas dos jovens influenciaram as políticas públicas, ao mesmo tempo que as políticas públicas elas influenciaram as demandas dos próprios jovens nesse momento desse movimento de retroalimentação, né, o próprio fato de que as políticas de juventude, a visibilidade da juventude rural e o tema da educação do campo, eles ganham força no mesmo período, no mesmo ciclo histórico. Então, ou seja, eles também têm um processo de retroalimentação e uma curiosidade por entender também como que as demandas de um segmento que, mesmo sendo inferior numericamente, de outras juventudes, né, nesses espaços de políticas públicas tornou-se uma das principais pautas nesses espaços de formulação de políticas públicas. Quem teve na primeira, na segunda e terceira Conferência Nacional de Juventude lembra que as resoluções de juventude rural estavam sempre entre as primeiras mais votadas, ou seja, mesmo não sendo a maioria, que questões nos colocaram é, as negociações desses jovens e a atuação desses jovens organizados nesse campo a ponto de... Mesmo representando somente 8 milhões dos 50 milhões de jovens brasileiros e menos de 5% dos participantes da conferência conseguir ganhar tanta visibilidade nesse espaço, né? Então, eu não vou me adentrar muito aqui no contexto que motivou, obviamente, além dessas, desses elementos a minha pesquisa. As meninas já trouxeram aqui os desafios que representam né, os números aí em relação à juventude rural e educação do campo. Destacar algumas questões, é, obviamente, né? É, é, essa questão do êxodo rural, a gente teve aí é, nos últimos an anos uma redução de 2 milhões de jovens nos últimos 20 anos aí da, da, que migraram do campo para a cidade, e aí a professora Elisa está aqui para não me deixar falar sozinha sobre isso, né? Essa questão do êxodo, êxodo sempre foi o que balizou muito a pauta da pesquisa é, é, e das próprias organizações durante muito tempo sobre a juventude rural, não à toa, obviamente, né? Ah, a gente, o último censo agropecuário, que já foi citado aqui também, mostrou que tem uma, a, a gente tem diminuído a população jovem no meio rural, se for comparar o censo 2006 e o censo 2017, a população entre 25 e 35 anos, que representava quase 14% da população do campo em 2006, hoje não chega a 10%. Então, essa é a ponta de fato da questão do envelhecimento do do espaço rural No campo da educação, que é o meu recorte, porque eu fiz mestrado em educação, estou fazendo doutorado em educação agora também lá no Rio, é, a gente tem uma discrepância gigante em que pese, assim como eu falei lá no seminário da abertura, né que uma das políticas que a gente mais avançou do ponto de vista da inclusão da juventude, e é inclusive reconhecida pelos jovens na pesquisa Agenda Juventude Brasil, né a questão das, do acesso à educação e à escolaridade foi enorme, a gente ainda tem uma desigualdade gigante se comparar campo e cidade, e a média de escolaridade dos jovens rurais para os jovens é, urbanos. Né? Dados da PNAD 2010 apontam que, enquanto a, a população ur urbana de 25 anos ou mais do Brasil tem uma escolaridade média de 8,2 anos, a rural tem metade disso. Né? É, é, e em relação à questão é, do, do fechamento das escolas, que foi mencionado, a gente teve no Censo, é, o censo 2003, que que nos mostrou que a gente tinha 103 mil escolas em 2003 e 7,9 milhões de matrículas. Já em 2013, caiu de 103 mil escolas para 70 mil 800 escolas e 5,9 milhões de matrículas. Ou seja, a gente teve uma redução de mais de 30 mil escolas de ensino fundamental no meio rural, no campo, e de 2 milhões de matrículas. Né? No campo do ensino médio, que pega aí o forte da juventude, que é um desafio para o Brasil, para a juventude como um todo, já foi discutido isso né, por vocês aí no debate sobre educação, é, no rural a gente tem isso de maneira mais uh, uh, gritante, ainda tendo em vista que só 4,5% das matrículas, é dado do INEP 2017, em relação ao ensino médio, estão no meio rural. É, então, passar muito rapidamente sobre alguns desses dados. A minha pesquisa, então, ela teve como objetivo entender as demandas da juventude rural, especialmente em relação à educação, educação do campo, nas conferências. Né? Então, me debrucei sobre as três Conferências Nacionais de Juventude e sobre o primeiro Seminário Nacional de Juventude Rural. Os meus sujeitos dessa pesquisa são, portanto, os jovens rurais que se apresentam é, como demandantes de políticas públicas e chegam de maneira minimamente organizada nesses espaços. Então, essa pesquisa não reflete a juventude brasileira, reflete jovens que participam de processos organizados nas políticas públicas, isso é importante destacar, mas o que eu fiz foi procurar fazer uma relação entre esses espaços de participação dos jovens organizados com a pesquisa de Agenda Juventude Brasil para ver em que medida as opiniões dos jovens rurais organizados eram refletidas pelos jovens brasileiros e teve várias questões que eram muito similares, isso foi bastante interessante. Então, eu cotejei um pouco dessas resultados da pesquisa com a Agenda Juventude Brasil, e isso foi muito interessante. Então, eu estou passando aqui muito muito corrida por algumas coisas, que não faz para não perder tempo, nosso espaço é curto, né? mas fazer uma relação um pouco com o que a gente estava falando no, no na abertura, que uh, o processo de organização da juventude rural, que aí a CONTAG está aqui, a FETRAF, a MST, a Via Campesina, essas redes de organizações não governamentais... É, é, contribuíram nesse início, especialmente nos anos 2000, é, contribuiu para ressignificar e positivar a participação da juventude rural, não só dentro das organizações, mas no campo das políticas públicas, né? demandando, os, os, as, demandando as questões que eram inerentes às organizações, mas as próprias demandas específicas da juventude é, é, rural. Ou seja, o processo que, a gente, que eu identifiquei nas conferências elas mostraram que não houve uma contradição entre as demandas das políticas universalistas, as demandas estruturantes, econômicas, de acesso à pauta agrária, as políticas agrícolas, as políticas agrárias, com as singularidades da juventude. É isso que eu vou apontar um pouco para frente. Né? Não teve é, é, uma, uma separação entre essas questões e uma desconexão entre elas, pelo contrário. A juventude rural, ela demandou aquelas demandas estruturantes, as velhas pautas que não estão ultrapassadas, como foram faladas aqui, né? a reforma agrária, a educação, a educação do campo, entre outras, mas jogaram luz sobre as especificidades e a singularidade dessa geração de jovens atual. Eu usei a professora Regina Novaes, além de várias outras pesquisadoras que também estão aqui na mesa, como a Helena, como a Regina, como a Elisa, mas a, a base que usou o meu, a, minha, a minha reflexão foi... É uma, uma proposição que a professora Regina Novaes faz de categorizar é, as políticas públicas para compreender as demandas à luz das especificidades juvenis. Então, a professora Regina Novaes, ela, ela agrupa para compreender as demandas, a juventude, as demandas de distribuição, reconhecimento e participação, e eu usei uma, uma, uma articulação entre elas para categorizar essas demandas das seguintes formas, né? As demandas de distribuição são aquelas demandas que traduzem a luta por direitos historicamente negados, que explicitam o histórico de ausências e necessidades no espaço rural e materializam as desigualdades sociais e de acesso a um leque de políticas públicas e serviços. A gente pode citar aqui a reforma agrária, a geração de renda, a educação, a saúde no espaço rural, dentre outras, né? As demandas de reconhecimento que dizem respeito àquelas que nomeiam a diversidade dos jovens rurais, e chama a atenção para as várias identidades que compõem internamente essa categoria, tem a ver com o reconhecimento das identidades sociais e territoriais desses jovens. E as demandas de participação, que são aquelas que identificam os jovens, né, e ou as suas comunidades rurais como atuantes para a formulação, acompanhamento e controle social das políticas públicas, né. Obviamente, destacar, como fala a professora Regina Novaes, que isso não é estanque. Essa categorização é um esforço de organizar essas categorias. Esse exercício não se encerra nessa classificação, obviamente. para poder entrar um pouco mais a fundo, além dessas categorias, para compreender as demandas, eu agrupei as demandas dos jovens por educação em subcategorias, a de acesso e ampliação à escolarização, as que envolvem grade curricular, as que envolvem legislação, normas e aspectos operacionais, as políticas públicas, a formação do corpo docente, gestão democrática e infraestrutura, é ao financiamento e à intersectorialidade da educação com outras políticas públicas. O que, que eu analisei concretamente, né? As conferências, as três, aprovaram 202 resoluções. Um minuto, você tem. Cinco já? Nossa, senhora! Vou correr mais ainda aqui no meu nome é quinta marcha. É, é, a gente, as, as, as conferências aprovaram 202 resoluções. Nessas, 42 resoluções eram sobre juventude rural. Dentre essas 42, 21 estavam relacionadas à educação e à educação do campo. Então, eu foquei meu estudo nessas 21. Né? E como a gente pode observar aqui nesse nessa pizza, a maioria esmagadora das demandas dos jovens rurais eram demandas de distribuição e reconhecimento, ou seja, essa parte é laranja. Ou seja, os jovens rurais demandam... É, é, majoritariamente as políticas públicas que respondam às ausências históricas e as políticas estruturantes que faltam no meio rural, né, junto com aquelas que refletem as demandas singulares, inerentes dessa geração e que reforçam as identidades dos jovens rurais, aí eu falo identidades da sua diversidade. né? As outras são as demandas de distribuição sozinha, que são essas cinzas aqui, e as demandas de distribuição e participação, que é essa partezinha aqui em azul. Então, só para vocês identificar aqui no gráfico, né, para ver como tem uma centralidade, essa articulação entre pauta estrutural, aí, como a gente vem chamando estrutural, ou é, é, mais geral, com a diversidade da juventude. Né? Uh, ou seja, as, essas demandas de distribuição elas estão conversando sobre dívidas acumuladas, junto com essa questão da identidade dos jovens rurais e dos seus territórios, isso que as meninas falaram muito aqui, né, dessa diversidade que compõe a juventude e o território onde ela atua, né? É, é, ou seja, é possível afirmar também a partir desse estudo que as políticas públicas e os espaços de formulação, como as conferências, também podem ser fatores para fortalecer as identidades dos jovens rurais, na medida em que constitui processos, exige formulação conjunta, engajamento, acordo, pressão, luta, mobilização, né? inclusive para que as demandas dos jovens rurais apareçam lá em primeiro lugar, tão forte quanto os jovens estudantes, por exemplo, que era uma grande presença nas Conferências Nacionais de Juventude. Dentro da subcategorização que, que, eu, que, eu, que eu avaliei, as demandas principais dos jovens rurais de distribuição e reconhecimento, elas versam sobre pautas intersetoriais, ou seja, os jovens não apresentaram a demanda só por reforma agrária, ou só por educação, ou só por educação do campo. Os jovens orais apresentavam pauta por educação do campo, contextualizada no território, que reforçasse a diversidade, tivesse articulada com é, inclusão digital, com acesso à comunicação, com participação social, com lazer e cultura, ou seja, reflete essa diversidade e essa necessidade de demandas articuladas e que penso todo da juventude rural. Em segundo lugar, veio o acesso e ampliação da escolaridade, obviamente isso reflete essas ausências né, do meio rural e essas defasagens. As legislações e aspectos operacionais os jovens rurais reconhecem os avanços em relação à nossa legislação, tanto da educação do campo quanto da juventude rural, mas dizem, olha, elas precisam ser aplicadas. Só resumindo aqui algumas dessas demandas centrais. Então, para caminhar para os apontamentos finais, é, o resultado dessa desse meu estudo, ele, ele apontou quatro eixos centrais, ou seja, as demandas educacionais expressas essas conferências, elas podem ser lidas como o esforço de afirmar a categoria dos jovens rurais, a identidade dos jovens rurais e, ao mesmo tempo, reconhecer a sua diferenciação interna. Então, jovens rurais diziam o tempo todo, né, nas suas demandas. A gente quer assegurar as políticas de educação do campo, para a juventude rural, do campo, das águas, das florestas, né, ou seja, demarcando e ampliando... Essa, esse olhar sobre a identidade e a diversidade. As resoluções expressam o um movimento progressivo entre reconhecimento da diversidade, identidade, gênero e orientação sexual no âmbito das juventudes rurais, e eu queria dar um destaque para isso. Junto com essas faltas históricas, tradicionais, que a gente está falando aqui, foi crescendo as demandas sobre o reconhecimento da diversidade, inclusive sexual, é, que é uma questão que é muito desta geração de jovens, que é uma singularidade muito dessa geração de jovens rurais. Há 20 anos atrás, a gente não via o mesmo nível de reivindicação a respeito dessas questões. Era um tabu no meio rural. Hoje, além da gente ver os movimentos organizados terem coletivos e grupos LGBTs, por exemplo, a gente vê a juventude pautando a questão não só da diversidade sexual, mas a questão da igualdade racial e outras questões que antes eram muito, não apareciam nas suas pautas e nas, isso vem crescendo nos movimentos e apareceu claramente nas conferências. né? A participação social pode ser vista como incentivo e resultado da ampliação também das trajetórias escolares e os temas específicos sobre as, as, os programas aparecem como agenda concreta. né? Ah, ou seja, os jovens rurais eles requerem integralmente as premissas e os sentidos da educação do campo, mas ao mesmo tempo eles chamam atenção para suas singularidades e se colocam dentro de um projeto político de campo e de país. Então, eu, a, a fala da Mônica, da, da, Mônica, da, da Clécia e da Jaima foram muito nesse sentido, né, demarcando um projeto político, mas colocando a diversidade da juventude, colocando as questões que são singulares. Isso não está separado, no momento que a gente fica discutindo. Ah, então o projeto de país é discutir a pauta econômica, a reforma agrária, a segurança alimentar e o resto ali são questões identitárias. O que os jovens estão dizendo que não tem isso, que é tudo junto e misturado, e que se a gente não pautar essas questões que são singulares à juventude, talvez elas não vão ser incluídas da mesma forma nesse projeto e, ajuda, e ajudar a construir esse mesmo projeto. Por se tratar de uma categoria em que o trabalho tem uma centralidade, as pautas históricas tinham uma tendência de ficarem é, é, muito focada nas pautas do agrícola e do agrário, e o que os jovens mostraram aqui que, a questão da sociabilidade, as trocas culturais, a interação socioambiental, qualidade de vida, estão intimamente relacionadas com esse debate mais estruturante, né? não tem contradição entre eles, não tem dicotomia, tem complementariedade. Nessa perspectiva, a educação não aparece secundarizada, tão pouco como um papel salvacionista, ou seja, tudo passa pela educação, a educação sozinha resolve o mundo. É a educação mais isso, é a terra mais aquilo, ou seja essa articulação entre essa ancoragem de um leque amplo de direitos Uau. que precisam ser assegurados para os jovens rurais. né? Então, não tem essa essa é, dicotomia entre o velho e o novo, mas há necessidade permanente de uma articulação entre elas. né? Então, é, é, acho que esse é um, é um grande aprendizado que saiu dessa pesquisa, a necessidade de a gente né, em, compreender esse conjunto de fatores de maneira articulada, e pensar especialmente a questão da relação campo-cidade, o que é que são fronteiras invisíveis, como fala a professora Elisa Guaraná, o que é que são concretamente aquelas barreiras de acesso, que é o que a Mônica falava. por eu morar no campo, concretamente, uma boa parte da juventude não tem acesso à inclusão digital, mas, ao mesmo tempo, ela não se vê necessariamente diferente e não é diferente dos demais jovens do rural. Então, repensar essa questão da ruralidade e do papel dos pequenos municípios, se a gente quer pensar o desenvolvimento do país... E as políticas para a juventude é fundamental, assim como as diferenças e as desigualdades regionais, regionais junto com a diversidade da juventude. Né? O lugar dos homens e mulheres, a diferença entre os meninos e as meninas no acesso às políticas é fundamental para a gente também não camuflar uma desigualdade que acontece muito forte no rural, entre homens e mulheres e dentro da própria juventude. Então, é, deixar esses ficarem curiosos, eu coloco o link da, da minha pesquisa Obrigada pelo espaço, desculpa por falar muito rápido, mas espero ter contribuído para levantar um pouco dessa complementariedade entre esse conjunto de pautas. Obrigada, gente. Muito obrigado, Severine, pelas contribuições. E, nossa, muita muita coisa importante para a gente saber é, do que aconteceu e que são esses desafios. Né? E aí eu... Já queria aproveitar a deixa para provocar aqui para quem tiver interesse em se inscrever. É, nós iremos para a nossa última facilitadora, né, que é a companheira Luísa Dulce. E aí, depois da Luísa, a gente vai tentar abrir as inscrições. Né? Então, eu, quem tiver interesse, pedir inscrição no, no chat. E aí, a gente vai estar tá organizando elas aqui e abrindo. Então, já passo para a Luísa. Obrigada, Flo. quero cumprimentar também Kel, Mônica, Jair, uma seve que me antecederam, Estou aqui pensando o que, que que que eu posso falar depois de tanta coisa, né, que foi colocada aqui cumprimentar também o Gabriel e a Helena, nas na, nas pessoas dele, todo mundo que está na organização do seminário, Está muito legal, né? A gente bateu 400 inscritos hoje, assim, um sucesso e de ver a interação das pessoas, o interesse, né, em acompanhar então, estou muito feliz assim, de estar nessa mesa. E, bom, é, colocar algumas questões aqui para a gente pensar. Né? É, primeiro, pensar assim, por que né, fazer uma mesa específica sobre juventude rural nesse seminário do NAP Juventudes? Né? É, pensar, então, essa questão da, da pluralidade da juventude, mas também as suas singularidades né, específicas. E um pouco como que, ao falar de juventude, a gente meio que já pressupõe uma juventude urbana. né? Acho que isso é um sinal da invisibilidade das juventudes rurais, que, tam, que são também, como foi muito bem colocado aqui, são essencialmente diversas. né? Então, por exemplo, na questão de gênero, é importante destacar né, a questão das mulheres rurais, que têm especificidades, que sofrem opressões específicas, violências, etc., mas ampliar essa questão de gênero, né, e aí na oficina do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, né, que foi mencionado aqui pela Mônica, a gente teve a primeira carta, né, das juventudes rurais LGBT, e aí eu sei que isso, né, o MST tem um coletivo, enfim, já tem muito mais processos nesse sentido, mas aquele momento marcou ali, né, a primeira carta das juventudes rurais LGBT, diversidade de raça, de classe, né, de condição do acesso à terra, ou seja, juventude sem terra, juventude com terra, juventude com pouca terra, né, a questão dos territórios, também dos biomas, da escolaridade, enfim, pensar essa dimensão territorial, acho que ela é fundamental, foi um eixo estruturante né, das, das políticas dos nossos governos à territorialidade, os 230, acho que 237 aí, territórios rurais e das cidadanias, né, e pensar uma coisa que já foi colocada aqui, que é a questão da nova ruralidade, ou seja, que, quem que é rural e o que, que é urbano. Né? Assim, será que a gente pode chamar o mesmo urbano da cidade de São Paulo seria o mesmo urbano, por exemplo, de Mossoró ou de uma cidade muito pequena de Minas Gerais? Enfim, é, a gente tem né, alguns pesquisadores, aí, sobretudo liderados pela Tânia Bacelar, que mostram, né, que enquanto o IBGE fala que 15% da população brasileira seria rural, na verdade, esse número é aproximadamente 37% da nossa população. Né? Porque se a gente levar em conta que 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes, né, 90% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes, o que, que é o rural e o que, que é o urbano nisso? Né? E a importância é, desse debate me parece ser porque nós aprendemos ou somos ensinados de que nós somos um país urbano, cada vez mais urbano, né, é, e para o plano orçamentário também, o que está que indo né? para esses territórios e para essas populações rurais, enfim, acho que é uma discussão super importante de ser feita, né, essa da nova ruralidade. É, e... Um outro, uma outra questão que eu queria trazer, né, de por que fazer uma mesa, né, sobre juventude rural, que é uma categoria, um grupo social que, como mostrou, né, a Elisa vem trabalhando muito isso, a Severine, to, todas as companheiras da mesa né, falaram sobre isso, né, se constitui como uma categoria política específica, ativa, né, no, no, no debate público nacional e também na, nos locais, né, estamos falando de associações, de cooperativas, nas organizações sociais, a presença da juventude rural tem sido cada vez é, mais, mais maior, né, e com mais é, incidência nas pautas, nas organizações, enfim, nas dinâmicas dessas, desses espaços, né. E no, nos fóruns aí de juventude, a Severine já cobriu né, essa, essa questão das conferências, mas eu queria justamente destacar um pouco no processo da terceira conferência nacional de juventude. Né, que uma das três propostas mais votadas foi a proposta né, de garantia da reforma agrária e demarcação das terras indígenas e dos territórios quilombolas, né, que mostra que, dentre todas as juventudes brasileiras, a juventude rural conseguiu não só pautar essa questão, mas se aliar com outras juventudes e mostrar a importância dessa pauta. Né? Foi um processo muito rico, acompanhei de perto, naquela conferência também, de juventude a gente teve uma etapa específica de povos e comunidades tradicionais e realizamos mais de 130 conferências territoriais de juventude, né, como etapas preparatórias da conferência das conferências estaduais e da conferência nacional, que também foi um processo muito rico de reconhecimento, né, dos territórios enquanto um espaço, né, importante da, da né, do desenho da territorialidade brasileira e da organização dessas juventudes nos territórios, né? Então esse processo da terceira conferência nacional de juventude foi muito importante. É, e destacar também um pouco isso, né? Como o desenvolvimento, né? O, a, o fortalecimento dessa categoria política, né? Da, e social das juventudes rurais é, acompanhou o que a gente viveu um processo de reconhecimento da da agricultura familiar, né? Então em 2006 a gente teve a lei da agricultura familiar que é a lei 11.326, em 2007 a gente teve o decreto 6040, que é o decreto que reconhece os povos e comunidades tradicionais, mostrando, portanto, que os sujeitos da agricultura familiar, né, são muitos esses sujeitos, né, e eles têm especificidades que precisam ser reconhecidas nas políticas públicas, né, porque não adianta ter uma política pensada para o todo, sendo que ah, a juventude não consegue acessar o crédito por causa disso, as mulheres, etc., então a gente viveu né, nessas duas, duas ou três últimas décadas esse processo também de afirmação desses sujeitos políticos. né? E como a Mônica trouxe, é, acho que o estágio final que a gente conseguiu chegar né, enquanto esquerda, campo progressista, governos democráticos populares foi mesmo no âmbito da juventude rural o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural né? que foi aprovado como um decreto presidencial é, em, em abril de 2016, logo ali na beira do golpe, né, ele foi elaborado, como já foi colocado aqui, ao longo de décadas, né? Assim, ou o, o plano bebeu, né, dessa dessa luta e dessa elaboração das juventudes durante muito tempo, é, foi colocado, determinado, né? Assim, a sua elaboração é, a partir do terceiro festival da juventude da Contag, que aconteceu em 2015. E aí a gente deu início a um processo mais assim né, focado de elaboração desse plano, foi um processo extremamente participativo. Queria destacar também, acho que eu vi o Léo tá aqui, né, trabalhou na nossa equipe lá na MDA, muito compromissado com, com a pauta das juventudes rurais e ajudou a colocar esse plano de pé, né, que como a, a Mônica já falou, são cinco eixos, né, ter, terra e território, trabalho e renda, educação do campo, qualidade de vida e participação, comunicação e cidadania. Então, sim, foi uma tentativa de tratar de uma forma integral e integrada os vários desafios que dizem respeito à vida das juventudes rurais no território brasileiro. E esse plano, como a Mônica colocou, ele foi extinto, mas em 2017 ele virou um projeto de lei, assinado pelo deputado Patros Ananias e mais seis deputados do Partido dos Trabalhadores, então ele é hoje um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados é o projeto 9236 de 2017 que fica aí né como uma agenda de luta para as juventudes é mas como eu queria falar que na sequência não é apenas uma agenda de luta das juventudes né falar em sucessão rural nos remete ou nos traz uma dimensão muito mais ampla né do que apenas o segmento das juventudes não que isso não que esse segmento não seja importante né mas para mostrar o alcance dessa pauta né então, quando a gente fala em sucessão rural, eu queria destacar três, dois, dois ou três elementos fundamentais aqui. Né? O primeiro é a sucessão rural como direito, né? o direito de ter acesso a bens e serviços públicos, a gente está falando basicamente de cidadania, né? o direito de viver a juventude, como diz o Estatuto da Juventude, que é uma outra lei importantíssima né? da juventude brasileira, é, o direito de fazer parte de uma comunidade, né, de compartilhar cultura, costumes, tradições, enfim, tudo isso está na sucessão rural, né, nesse guarda-chuva que é a sucessão rural. Mas queria destacar também a sucessão rural como uma necessidade social, é, uma necessidade né, do Brasil e do mundo, é, quando a gente pensa o que, que significa né, a juventude sair do campo e isso né, nos traz a uma dimensão da economia política, ou seja, da economia e da política, né, pensar o modelo de desenvolvimento para o nosso país, ou seja, a nossa forma de produzir, a nossa relação né, com a natureza, a geração e distribuição de riqueza, como que isso se dá. E aí, assim, nós estamos falando de questões como soberania e segurança alimentar e nutricional, soberania energética e hídrica, né, no fundo, soberania nacional, a questão da sociobiodiversidade, da preservação das florestas, né a questão da saúde, estamos numa crise sanitária, né tem a ver com a nossa forma predatória de explorar o planeta e a natureza, e aí queria trazer especificamente uma pauta muito importante, que é a pauta dos agrotóxicos, né mas se a gente puder falar também da saúde de forma mais ampla, pensar né, na, nas doenças crônicas que advêm da nossa forma de se alimentar, a questão da obesidade, da obesidade infantil, enfim, tudo isso tem a ver né, com a sucessão rural e com a capacidade que a gente tem de produzir alimentos saudáveis, né, e não só o que é 90% da produção agropecuária brasileira ou agrícola brasileira, que é só de milho, né, e além da nossa pecuária bovina. Pensar, então, os impactos né, do êxodo rural dessas juventudes, Sobre a dinâmica demográfica, né, sobre os centros urbanos, a questão da habitação, dos transportes, do emprego, da violência, enfim, uma série de reflexos negativos, né, que essas pessoas também vão para a cidade com uma expectativa de emprego que não é concretizada e muitas vezes acabam numa situação ainda pior do que aquela que elas estavam vivendo no campo, né. E aí, por que que é importante, né, num espaço que a gente está discutindo política pública, né, o Estado olhar para a questão da sucessão rural, né, ou deveria, por que que seria importante o Estado é, versar sobre isso, né, então, um ponto fundamental é de que não, essa decisão, né, de permanecer ou não no campo, é claro que as pessoas precisam ter o direito de escolha, e não é disso que a gente está falando, o que a gente está falando é que essas juventudes estão sendo praticamente expulsas do campo, né, e essa não pode ser uma decisão individual, né? ou seja, elas não têm condição de permanecer porque não têm acesso a políticas, porque não têm condição de vida digna, né? ou seja, o Estado precisa sim é, garantir essas condições é, de vida digna e condições de permanência e de sucessão rural para essas pessoas. né? Além dos dados do Censo Agropecuário que já foram mencionados aqui, né? que a Severine trouxe sobre a redução da população jovem do campo, se a gente pegar em termos de proprietários né, rurais, menos de 2% dos proprietários tem menos de 25 anos, né? E a mão de obra entregada no campo, nos últimos, desde o último censo, de 2006 para cá, reduziu em 8%, ou seja, é um, um percentual altíssimo, né? Nós estamos falando, então, de um campo que é um, está ficando um campo sem gente, né? um campo cheio de máquinas, e quem é que ganha com isso, né? E aí eu queria trazer, para fechar um pouco essa ideia da sucessão rural, assim, um pouco do que já foi falado, mas pensar a sucessão então, como continuidade, né, de modos de vida, de tradições, de, de, de cultura, etc. Mas pensar a sucessão também e a permanência da juventude como descontinuidade, ou seja, como transformação, né, em sintonia com o novo mundo, com esses novos anseios, com as necessidades individuais e, sobretudo, coletivas, né, das juventudes, eu acho que é um pouco disso que nós estamos falando, tem um pouco de continuidade, mas também tem muito de descontinuidade, né, e aí para ir para uma parte final, assim, eu queria pensar onde que nós estamos, assim, nesse debate, né, nós estamos aqui no espaço da Fundação Perseu Abramo, é, que lançou em, dois, em 2020, em setembro, um plano, né, de reconstrução e transformação do Brasil, que tem contribuições desse NAP Juventude, que tem contribuições do NAP Agrário, do NAP Ambiental, de muitos grupos temáticos, né? E o que, que esse plano diz sobre isso, né? Por onde que a gente pode avançar? Então, eu estava dando uma olhada no plano para trazer algumas questões para a gente, assim... Eu recomendo, já vi que foi compartilhado no chat, quem não teve a oportunidade de olhar, é um documento riquíssimo, que foi elaborado por mais de 600 pessoas, ou seja, ele é um documento fruto né, de um processo muito participativo e que, ao meu, ao meu, ao meu ver, ele traz assim, algumas rupturas, eu diria, assim sabe, de caminhos que o PT e, né, e o campo da esquerda estão propondo para os anos seguintes, assim, né, para esse processo de reconstrução e transformação do Brasil. Então, um elemento fundamental desse plano, ele tem como fundamento a vida com direitos e sustentabilidade, né? queria destacar essa questão da sustentabilidade. Ele propõe uma transição ecológica para a nova sociedade do século XXI, né? e ele fala da parte de energia, ele fala de uma transição ecológica energética. Né? É um plano que fala de desenvolvimento econômico e estrutura social, produtiva e ambiental, né? destaque aqui para a questão do, do ambiental que propõe medidas para a proteção da vida e do bem viver. Né? Eu não acho pouco, num documento do PT nacional, né, da Fundação Perseu Abramo, a gente vê a questão da transição ecológica e mais especificamente do bem viver. Né? Fala da proteção à vida dos povos indígenas, das populações tradicionais, da Amazônia e do desmatamento zero, e tem um capítulo específico para a transição ecológica que fala da reforma agrária, fala da agricultura familiar, da soberania alimentar, da água, do saneamento, da Amazônia, da proteção dos animais e dos bens comuns, né? Então assim, eu tentando mapear por onde que acho que a gente pode seguir, né, numa agenda de lutas e uma agenda de pesquisa também, né, pesquisa militante, que a gente, né, que é o papel da fundação, assim, pensar, né, que essa questão ecológica ela parece efetivamente estar sendo incorporada, né, nas reflexões da fundação e do PT. É, também do bem viver, na sustentabilidade como oportunidade de geração de trabalho e vida digna, né? nós somos um partido de trabalhadores, a gente não está falando da, da, da conservação do meio ambiente por si só, é né? uma preservação do meio ambiente e como que nós, seres humanos, interagimos com a natureza. Né? Pensar um outro elemento que me parece uma trincheira para a discussão política hoje no Brasil e no mundo, que é a alimentação, né? nós estamos vivendo a volta da fome, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. É, depois de, desde 2003, termos criado o um Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Né, e hoje as pessoas batem na nossa porta pedindo um prato de comida. Assim, a fome voltou. Né? Então, a questão da alimentação, é, aproveitando a questão do, da... Né, que, que as pessoas prestam atenção no que elas comem, seja pelo preço do alimento, seja porque assiste o Masterchef, etc. Mas é uma trincheira para a gente fazer uma discussão política. Né? De onde vem esse alimento, quem produz esse alimento, como que é distribuída a terra onde esse alimento é produzido. Né? Um outro elemento fundamental me parece essa conexão campo-cidade. Né? Então, prestar atenção na interdependência entre campo e cidade né, e como que isso se manifesta em termos de políticas públicas? Para o rural deixar de ser aquilo que não é urbano, ou seja, aquilo que não tem escola, que não tem posto de saúde, que não tem estrada. Mas a gente está falando de um modo de vida específico. Né? Então, assim, como que a gente pensa a relação do campo e com a cidade? Trazer um outro elemento, que é o elemento do ordenamento fundiário. Né? Controle do nosso território, a soberania nacional. Isso foi muito bem colocado pelo NAP agrário, né? E tá lá no plano de reconstrução e transformação do Brasil pensar o ordenamento fundiário também nos usos, né, da terra. E aí nós estamos falando das águas, nós estamos falando dos minérios e das riquezas em geral. Eu estou falando aqui especificamente eu estou em Brumadinho hoje. Né? Se a gente pensar em Minas Gerais o que que foi, né, os episódios de Mariana e Brumadinho, os crimes da vale? O que, que o PT tem a dizer sobre isso? É né? uma questão que a gente precisa ter uma opinião, e, e nós tem, a militância tem uma opinião sobre isso. né? Como que nós vamos tratar isso em termos de políticas públicas? né? É pensar... Beleza, estou terminando aqui. Pensar, finalmente, é, o tema, por exemplo, das juventudes e mulheres, que também é uma área que o PT atua muito. Eu queria fazer, inclusive, um convite, que agora está começando, agora, seis e meia, uma atividade promovida pela Secretaria Agrária de Mulheres e Saúde do PT, né, comemorando esse Márcio Mulher, uma, vi, um, um, uma atividade de luta, vacina já contra os agrotóxicos. Né? E aí, para finalizar, Flor, só dizer um pouco assim, esse plano, né, ele não pode ser só um documento que vai para a gaveta, ou agora nem vai ser mais impresso, vai ficar no drive aí de alguém, né, numa coisa, numa nuvem, etc., foram mais de 600 pessoas que foram envolvidas e só aqui nesse seminário a gente tem 400 inscritos. né? Então, acho que a gente precisa se apropriar desse plano, a gente precisa municipalizar essa discussão, territorializar essa discussão, debater, ver o que que é possível implementar, transformar em projeto de lei para os vereadores, para os deputados, etc., dar vida a essas ideias. Né? E considerando especificamente a parte que diz respeito às juventudes rurais, eu acho que muito do que está lá no plano já vem sendo praticado por essas juventudes nos territórios. Né? Então, são processos que estão em curso e que precisam ser reconhecidos, valorizados e ampliados. Então, eu acho que uma função aqui nossa nesse seminário é contribuir nesse sentido né? e pautar essa discussão. Muito obrigada. Obrigado, Luísa, pelas contribuições.